Você já observou os valores referentes ao ICMS cobrados à sua fatura de energia elétrica? Pois é. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esses valores são cobrados indevidamente dos consumidores. A situação é tão séria que tem sido resolvida nos tribunais em todo o país. Este advogado detalha o que deve ser observado nas faturas. A base de cálculo do ICMS está sendo cobrada em cima do valor total da fatura na qual o Superior Tribunal de Justiça já declarou ser ilegítima em vários julgados. Então, hoje nós estamos pagando até 35% a mais nas nossas contas de energia por base desse, desse, desse imposto. Você vai perceber aqui que nós temos uh, aqui o detalhamento né, da base de cálculo. Você percebe aqui na fatura que ele colocou a base de cálculo do tributo, do ICMS, em cima do total total da fatura, e não do que o consumidor realmente consumiu no final do mês. Pega esse exemplo aqui, ó, a energia ficou R$ 9,84. Era em cima desse valor, 9,84, que deveria incidir o ICMS, e não em cima do valor que está aqui, ó, base de cálculo 29,35. Ao se sentir lesado, o consumidor deve procurar a justiça. Nesse caso, ele tem direito à restituição referente aos cinco anos anteriores. De 2012 para cá, ele tem direito à restituição do valor em dobro.